Next time, I'll ask you. I think it's over. I'm time for me, Bye. You're going to make a Opa, aí parece que é pra a praia. há dois nós Puxou. Este aqui é do oceano, onde vamos depois ver os pais. E o outro lado é o quê? O outro lado é o mar. Este aqui tem sempre água. Mas é sempre aí não tem água, este tem. Estas vezes às vezes tem, outras vezes não tem. Mas aqui tem sempre água. Olá, musa! Hello! Gostas de namorar por Lisboa? Muito! O que é que vais fazer agora? Agora vamos ajudar a nossa filha que está prestes a cair! Porque ela é uma. Manufa! também, Ai, Meu Deus, é uma loucura andar com. Aqui em cima. Com três Estou crianças e eu que queria ter seis filhos! A da minha cunhada Boa está é, é prestável, ela vai ajudar sempre de si. Também quero. E estamos. Maria, como é que é o nome dessa. Uh, elevador da Glória. Yeah, exatamente. Estamos Estamos no elevador ou oh, ascensão da Glória. E vamos. Uau, oh, parece tanto nenhuma. Uau. Uh, grafites. Uh, e o contraste da cor? Está muito giro, não está? Sim. Esta é a cidade, uma das cidades mais lindas da Europa. É cidade... E tu precisas está bem Oh meu Deus, para quê? E... a mocinha vai dizer olá! diz olá! Estou com a minha sobrinha, a mais linda Melis. Ela adora a fotografia e não tem medo da câmara não é? Tu gostas pois da vai casa? Ela O que é que tu sabes rola. fazer, Melissa? Eu já tenho uma câmara nova. Tens uma Mas, câmara não, nova? Não, tenho uma câmara rosa que é para brincar. Ah, ok. Tá. Mas tu gostas de patinar, não é? Eu gosto. E sabes patinar bem? Sim. E quando rápido. É... E quando é que quando é que eu posso ver-te a patinar? Ah, uh, Não sei. Está bem, vamos combinar, não é? Uh -huh. Eu posso te filmar? Uh -huh. E pôr no meu canal do YouTube? Sim. Boa, vamos combinar então, o tio vai te filmar, está bem? Está bem. Vamos embora, vamos turistar por Lisboa. Não, não, não, não. Olá. Mami queres deixar um tec aqui numa rua onde passaste mais 10 anos a subir oh, todos pois, os dias. E neste momento vens como turista. Se me -me um o que é que género, tens, É mas... devido a esta rua que eu tenho um gêmeo tão pequeno. a aí. Por isso ficaste com gêmeos assim. Outra ok uhum. tenho. outra Tem cartão? Tem. Nice. Tem cartão, tem e bateria, tem aqui, tudo. ok é 10 minutos, os minutos, estão ali sozinhos. Ah, ok. o que é que estás a fazer aí? Estou a adorar esta obra de arte, porque além disso que parece a minha filha. É? Lembra-me que foi a nossa filha. A ok. Nossa filha. Agora vamos fazer umas, umas fotos junto da, uh, okay. da, da que... tua pseudo-filha. <risos> Com licença, O elétrico está a demorar a subir e a descer também. Zanda. Agora tipo, eu percebi cara. Uau! Ah! É verdade, está! Se no tú